É hora do capítulo final no Paulistão 2022. Em 90 minutos vamos conhecer um novo campeão Palmeiras ou um bicampeão São Paulo. É decisão, vale título. Assista a final ao vivo em hbomax.com em uma transmissão padrão Champions. HBO Max, dá seu play no Paulistão.